Boa noite, blog do Edgar Ribeiro Gravando aqui um, um vídeo Sobre um assunto Acusação de cometimento de crimes Contra o presidente Jair Bolsonaro Articulado aí pelos partidos comunistas é, PDT o PDT, é, é, o PT, o PSOL e o Rede Sustentabilidade. Aí são seis partidos, né? Esses partidos, como todos os brasileiros estão acompanhando, eles estão articulados aí num golpe... Contra o presidente da república. Não só esse, mas outros... Né, fazem parte dessa articulação para derrubar... O presidente da república. É... Então, eles fizeram aí uma peça esdrúxula... Uma peça... Um pedido judicial ao Supremo Tribunal Federal... ...para noticiar crimes do presidente da república... Né? ...algo que cabe ao Ministério Público Federal... ...mas esses partidos estão fazendo aqui direto... ...então são... ...são aí... É, ...esses partidos... Né, ...que... ...estão... É, noticiando crimes contra, supostos crimes contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós demonstraremos aqui que não há crime nenhum, que o presidente não cometeu crime nenhum, conforme se verificará. E os partidos não apresentaram prova nenhuma do, dos fatos que eles... Levantam, né? Eles fazem os, os, os relatos, copia, copiaram o que a Globo diz, copiaram o que a Folha de São Paulo diz, e, e, e as coisas que eles mesmos articulam para é, desmobilizar a administração pública federal, para bagunçar com toda a gestão é, do, a, do atual presidente e de seus ministros, então é uma peça simplesmente para criar fato, tudo articulado, tudo bolado, com o QG de comunicação deles, que é a Globo e a Folha de São Paulo, e daí eles distribuem essa, isso tudo para os estados, né? os governadores cuidam de pagar aí os seus compassos, ...para que divulguem né, em verdades acerca do governo federal... ...e faz parte da tentativa de golpe. Eu destaquei algumas coisas da petição e hora que eu sou um leigo, eu não sou um jurista. Mas a peça é tão fraca que um leigo de, de terceiro período de, de direito consegue derrubar. Ele diz que é, no Brasil, visando instituir essa medida preventiva... Estados e municípios vêm editando medidas, que é o objetivo a diminuição de circulação e aglomeração de pessoas. Primeiro que estados e municípios eles não têm competência de tratar desse assunto, de, é, sobre circulação e aglomeração de pessoas. Isso é uma competência nitidamente federal, isso está na Constituição Federal, então não compete a estados e municípios. E se Bolsonaro estivesse descumprindo essas medidas de estado dos estados e municípios, ele não estaria descumprindo nada, porque essas medidas dos governadores e dos municípios são todas inconstitucionais no que diz respeito à circulação de pessoas, ao direito de ir e vir de pessoas, que é uma matéria que nós tratamos já no nosso blog. E ele diz aqui... É, que essas medidas recom é, recomendo fortemente que as pessoas fiquem em casa. Como eu disse, o direito de ir e vir na Constituição é sagrado. Depois, eles, ele disse que o Bolsonaro teria, teria é, desaconselhado as pessoas a circular. Ora, a, a desaconselhar Desaconselhar não é crime, né? Se, o, se essa é a acusação, desaconselhar não constitui crime. Mas eles vão falando outras coisas aí que não tem nada a ver. E aqui no item 14 da, do, da petição, uma petição assinada por sete advogados. Eu, não, eu sinceramente não, é, não entendo porque sete advogados é, joga seus nomes na lama... A assinar uma peça dessa Aqui diz que o chefe de estado Do governo, no caso Bolsonaro Além de discordar Institucionalmente de tal política Vem adotando posturas Que vão na contramão Das medidas indicadas Por esmagadora maioria De especialistas Adotada por todas as nações Já atingida pelo, pelo O novo coronavírus Primeiro Esses advogados têm que entender que o que é soberania, o que é soberania de um país? Um país e um governo soberano, ele não está submetido a medidas de estrangeiras. Ele pode aqui apenas receber isso como uma, uma sugestão, como uma... Como uma uma ajuda de, de ajuda desses países. E, e não como determinação. É, aqui diz que a maioria de especialistas. Engraçado que não é citado que especialistas são esses, que estudos científicos são esses. Aonde é que estão tá os parâmetros desses estudos científicos? Se esses estudos científicos eles realmente são reconhecidos na comunidade científica, então são palavras jogadas solta aí para criar um fato mais um fato contra o presidente da República. Depois ele diz que que Bolsonaro ora vem incentivando a aglomeração de pessoas. E conclamando que as pessoas descumpram as recomendações médicas de isolamento voluntário. Isola... É... Recomendações médicas de isolamento voluntário. Estranho. Aqui eles mesmos se atropeçam nos seus, nos seus argumentos, nas suas ideias, na sua trama. Incentivando a aglomeração de pessoas... Conclamando que as pessoas Descumpram as recomendações médicas De isolamento voluntário Se é recomendação médica O próprio presidente assinou lei Os ministérios assinou portaria E a portaria De que uma vez que o médico Determina o isolamento Esse isolamento tem que acontecer Para o, o paciente já é, é, Já com o coronavírus então é sem sentido isso aqui Eles vão mais além Diz que Jair Bolsonaro na mesma data foi às ruas Se encontrar com seus seguidores em frente ao Palácio do Planalto Como eu disse antes o direito de vir é consagrado Principalmente com esse direito é exercido pelo Presidente da República Que esse é que tem direito de ir e vir para onde ele bem entender Ora, vale ressaltar que naquela mesma semana o governo do Distrito Federal, pelo decreto 40.510 de 12 de março, havia proibido a manifestação em espaço aberto. Primeiro, o decreto é inconstitucional, já tem até decisões de, de, dizendo que esse decreto é inconstitucional. E segundo, que um decreto do, do Distrito Federal não alcança o espaço do Palácio do Planalto, aonde o presidente tem direito de circular livremente. Diz mais, que ele manteve contato direto com pessoas, expondo a risco desnecessário. Aqui, eles entram numa contradição, na própria peça deles, que lá na frente, na hora que eles vão tentar enquadrar Bolsonaro em algum crime, ele diz que não estão dizendo que o Bolsonaro teria é, contaminado alguém, mas aqui está di tá dito, manteve contato direto com pessoas, expondo-os a risco desnecessário, ou seja, está dizendo que ele estava com coronavírus, ou ele está com coronavírus, e que ele estaria passando coronavírus para as pessoas, uma peça absurda. No item 20, aqui, ele diz que Bolsonaro defendeu o fim do distanciamento social e citou as pessoas a desrespeitar as medidas recomendadas. Uma grande mentira, e, um, e uma mentira dirigida ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Se bem que ele também já está acostumado com isso. Né? Dirigida ao presidente é, do Supremo Tribunal Federal aqui uma mentira sem, sem prova e Bolsonaro nunca disse e incitou as pessoas a desrespeitar as medidas recomendadas. Medidas recomendadas que estão tá na lei e nas portarias são é medidas médicas, prescrição médica das pessoas já infectadas para que elas sejam isoladas. E ele, o Bolsonaro em momento nenhum disse Olha, vocês que estão infectados Estão isolados Desrespeitem essas recomendações Não, o que ele disse Que o Brasil não pode parar E quem depende de, do trabalho Do ganha-pão do dia a dia Não poderia ficar em casa E morrer de fome Afinou ainda que os estados e municípios Deveriam abandonar o conceito de terra arrasada Realmente ele falou isso porque a, a, os que tramam o golpe querem transformar os estados, o Brasil em terra arrasada Para posteriormente tirarem proveito disso E ele diz também que demonstraria a, a desnecessidade de fechamento de escola Mas apenas de cuidar de isolamento com a população mais idosa Exatamente isso o presidente falou o cuidado com a população mais idosa e os que não, não são suscetíveis, é, são mais é, é, protegidos contra o vírus, é, esses não, não, não inspirariam cuidados maiores do que a população mais idosa. Também eles diz que o, o Bolsonaro lançou o slogan, o Brasil não pode parar. E o slogan vem boa hora, a justiça proibiu e o Tribunal Federal, TRF2, Segunda região, é... é Acabou que derrubando, tirando esse slogan, é, do, o Brasil não pode parar, mas não adiantou, porque nas redes sociais o povo continuou com o com slogan e esse slogan está aí nas redes sociais com maior repercussão do que aquela pretendida pelo presidente da república. Ou seja, quando o povo quer, ninguém pode com o povo, nem, nem judiciário, nem exército, nem... Nada, nada, nada barra o povo E o povo começou a exercer O que a constituição determina No seu artigo primeiro Todo poder emana é do povo Que eu é exerce ou para o representante Que os representantes que estão aí Não estão tá representando o povo Não representa os anseios do povo Ou então diretamente Então o povo está exercendo essa democracia Diretamente E o povo exercendo a democracia Diretamente ele descumpre essas determinações que não tem lógica nenhuma. E também diz que preservando apenas as pessoas mais idosas, é, aquelas que possuíam doenças complicadoras. Exatamente. Aqui, pelo menos, eles colocaram uma verdade que Bolsonaro dizia. Ele conclamou os cidadãos que voltassem às suas rotinas, preservando apenas as pessoas mais idosas e é aquelas que possuem doenças complicadas, que são suscetíveis de morte pelo ataque do vírus. Eles vão aqui mais no item 29, ele diz que ele violou a recomendação do Ministério da Saúde da Organização Mundial de Saúde e a sua a saiu às ruas do Distrito Federal em evento em evidente rompimento a às orientações de, de distanciamento social. As orientações de distanciamento social estão nas normas e lá não, nenhuma alcança o que o Bolsonaro fez. Vocês vão ver mais embaixo. Cita também aqui o filho do presidente, aí é, sai um pouco aqui do contexto do que eles queriam. Ele diz também que Jair Bolsonaro editou um decreto. 10.292 que instituiu em seu artigo 3 dentre outras atividades as atividades religiosas como essenciais e, e, e, e lotérica né? ele também botou lotérica isso daqui o Tribunal Federal da Segunda Região acabou de derrubar essa decisão e mantém as igrejas, elas têm o direito de se reunir sim e eles são serviços essenciais para a população em aconselhamento para que o povo não pire de vez Jesus sempre foi a salvação e ele será a salvação dessa nação e aí eles entram aqui no, é, na parte dos crimes que Bolsonaro teria cometido vamos o primeiro ele diz que Bolsonaro teria cometido o crime de perigo de vida que consta no artigo 132 do Código Penal. Esse artigo diz o seguinte, que é crime, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo. Ora, expor a vida e a saúde de outrem a perigo. Agora vamos ver se realmente ele cometeu o crime. Segundo os doutrinadores do direito penal, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente é o que diz o artigo. Por perigo direto, entende-se perigo contra uma pessoa determinada. Qual a pessoa determinada? A peça dos golpistas não citam o perigo iminente é que o que está prestes a, é o que está prestes a ocorrer inexistindo no crime se houver um perigo futuro, remoto ou puramente presumido. Eles estão presumindo que a, o Bolsonaro, estando na rua com as pessoas, elas, elas iriam pegar coronavírus. E aqui está dizendo, esse doutrinador registrado, né, em comentário ao Código Penal, é dizendo que não se encaixa esse dispositivo no que eles querem. O perigo, contra, é, o perigo é, direto e eminente contra a saúde pública, ele é contra uma pessoa determinada. E, e, e eminente é aqui e agora. Não pode ser, ah, ah poderia, é remoto é presumido como a peça aqui dos comunistas e dos golpistas citam. Nós temos também... É, eles dizendo que poderiam ter sido contaminadas... É, e vão fazendo essa, essas inlações. A atipicidade não, não, não, não, não tem nem sequer a tipicidade do crime... Porque a, a, a tipicidade do crime, ela está caracterizada como uma conduta humana adequada ao que a lei determinou como ilícito. Como lá não há ilícito ali, conforme mostrado, então esse artigo de que a, é, a acusação de que Bolsonaro expôs as pessoas a, a risco da saúde não encaixa e é peça... É, fajuta. Outra aqui é do crime é, de infração às medidas é, sanitárias. Ó, aqui que poderia ser enquadrado nem nesse aqui Bolsonaro foi enquadrado. Por quê? Qual é o tipo desse crime aqui? A atividade do artigo 268 do Código Penal. É infringir determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Agora vamos ver o que é que a lei diz. A Constituição diz que não há crime sem lei que o determina. Vamos ver. A própria lei sancionada por Bolsonaro, Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 autoriza medida como isolamento, quarentena e realização, com... a, a, a, realização compulsória de exames médicos, bem como deveres de comunicação, artigos 5 e 6. Agora, vou... presta atenção nisso. A lei, ela foi regulamentada pela portaria 356 de março. O que que diz, diz de... Diz essa portaria? Ela diz o seguinte: que a aplicação da medida de isolamento depende de prescrição médica. Prescrição médica ou recomendação do agente de vigilância sanitária. E a decretação de quarentena exige ato administrativo formal devidamente motivado. Ou seja, o que os governos dos estados fizeram é, em colocar as pessoas, é, determinar que as pessoas é, não com, ficassem em quarentena à, à torta e à direito é uma temeridade enorme, uma temeridade enorme e uma inconstitucionalidade é, patente. A portaria... Deixa eu tirar essa música aqui. A portaria ministerial número 5, 17 de março, ela determina em seus artigos que o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena, bem como a, resist a resistência a se submeter exames médicos, testes laboratoriais, tratamento médico específico corre uma punição com base no artigo 266. Mas que determinação são essas? Que determinação são essas? São determinações São determinações é Prescrita determinações médicas, ou seja, a conduta passiva de punição é para aquele que é obrigado a ficar em casa, em isolamento, porque a prescrição médica determinou alguém que está contaminado, e é o que está dizendo a lei, é o que é está que dizendo as portarias. O que está contaminado será determinado ele à quarentena, ao isolamento. Ele não pode descumprir isso. Se descumprir, será enquadrado no artigo que eles invocaram aqui para Bolsonaro. Bolsonaro não está sob prescrição médica, não está determinado que ele permaneça isolado ou em quarentena. Então, a prescrição médica é a primeira norma que tem que ser cumprida para aqueles que estão contaminados. E isso feito com base na portaria 356, a segunda, é a segunda norma, que regula a medida de isolamento definida na lei, que é a terceira norma, que segundo a portaria interministerial número 5, que é a quarta norma, seria uma determinação do poder público destinada a impedir a propagação da doença contagiosa, e, portanto, satisfaz o tipo penal do artigo 15, é, artigo 268, que é a quinta norma. Então, há uma série de normas em cadeia que tem que ser observadas e, se essas, se essas, essas sequências não forem observadas, é que a pessoa vai estar enquadrada neste artigo de crime de fação de medidas sanitárias preventiva, mas isso determinado em prescrição médica, que é mais eu não sei mais desenhado que é isso. Então aí por último eles invocam o crime de prevaricação é, diz que o cometeu o crime de prevaricação, o, o, o dispositivo ficou sem sentido depois da demonstração anterior. Né, disse que ele ao editar um decreto contrariando a opinião de inúmeros analistas, especialistas é, ele teria cometido é, prevaricação desobedecer aqui especialistas supostos especialistas internacionais isso não, não é, é prevarificação uma vez que as realidades desses países dos locais de onde esses especialistas emitiram opinião, é totalmente diferente do Brasil. A Itália não, é, não serve como referência para você balizar todas as nossas ações com base na Itália. É uma, uma, um contexto totalmente diferente. E os, e os que entendem aí têm emitido essas posições. Também ele diz que, que Bolsonaro cometeu crime de citação, incitação, é, é, diz que ah, ele citou as pessoas ao crime, ah, o dispositivo acima, ah, o comentário ao artigo 268 é, derruba tudo isso, né? É, e Bolsonaro não incitou ninguém ao crime e aqui na conclusão eles pedem é, que Assim, por todo exposto, o noticiano impugna que este, o Supremo Tribunal Federal, conhece do presente notícias de crime, mora remeter o presente dos autos ao procurador, Gíria, procurador da República, para fim de adoção das medidas necessárias. Ou seja, criaram mais um fato, é, o primeiro fato que eles criaram foi para o, o Marco Aurélio pegar a peça e mandar para a Procuradoria-Geral da República, e aí a Globo já está tudo combinado com a Globo, com os jornais que estão tá fazendo parte aí do golpe, e aí eles criam um fato, o ministro recebe a peça... É, ele não disse que foi mandado pela procuradoria, ministro recebe a peça do Supremo de cassação de Bolsonaro, aí cria um fato jurídico, distorce os fatos, faz confusão na cabeça das pessoas, mas hoje tem as redes sociais que em tempo real e tudo isso é jogado abaixo. Então aqui aí na primeira, mandou lá, o Marco Aurélio mandou para o procurador geral, o procurador geral é, man, arquivou esse é outro que será arquivado com certeza que aqui é, não tem elementos para acusar Bolsonaro será arquivado de pronto mas eles querem criar um fato para que o presidente do tribunal é, recebeu peça de cassação de Bolsonaro aí cria um alvoroço doido até um dia mesmo que é, esse alvoroço se transformará em dor de cabeça muito grande para esses golpistas esses comunistas que praticam a tal, tal ato.